Cada vez mais as pessoas se preocupam com o bem-estar do corpo. E através de produtos de beleza, elas conseguem essa satisfação, né? Por isso, o nosso vídeo hoje será sobre como montar uma loja de cosméticos. E se esse era o vídeo que você estava esperando, então assista até o final, porque nós vamos falar tudo sobre esse segmento, que movimenta alguns dígitos bem grandes, tá? Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. E antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque é muito importante para mim, tá? Sem o seu like, eu não consigo fazer com que o meu canal cresça, tá bom? E sem a sua inscrição também. Se inscreva no canal, assim a minha mensagem ela vai ser levada para muito mais pessoas, nesse Brasil afora. <risos> Ative também as notificações, que é para você receber aviso sempre que eu postar algum vídeo novo. E, gente, me siga lá nas redes sociais, né? É arroba CB Empreendedor. Eu tenho Facebook, tenho Instagram, o site. O grupo no Face, ele já passou de 40 mil pessoas, hein? Fique de olho também na nossa comunidade, porque é por lá que eu coloco coisas importantes sobre o canal e sobre o conteúdo. E é lá também que eu vou perguntar para vocês o que, que vocês querem. Se vocês querem live, vlog... Essas coisas, tá bom? Também não esqueçam de seguir o clube lá no Instagram. Eu já tô começando a postar coisas bem legais. Tem alguns vídeos bem rápidos lá, né? Com várias dicas, bem legal. Anota aí. Arroba CB <risos> Não preciso lembrar que a gente tem consultoria, né? Se você precisa de ajuda pra poder montar o seu negócio, entra em contato com a gente e logo eu vou lançar o nosso e-book 50 formas de empreender. Ele vai custar bem barato, tá? Esse ebook, ele vai ser um compilado de... Vários assuntos né, que eu já falei aqui no canal, mas vai ter alguns bônus, é, dicas, algumas informações que eu não falei no canal, mas que vai ter no e-book. Quando o e-book estiver disponível, procure no card aqui dos vídeos, tá? Porque eu vou colocar em todos os vídeos. Pode procurar já no card. Vai que né, o livro já está pronto, enquanto o vídeo ainda não foi ao ar. <risos> gente eu preciso de vocês comprando aí para me ajudar com o canal espero todos vocês inscritos tá bom olha como eu sempre falo nos vídeos o que eu trago aqui para vocês é um resumo tá é completo sim mas ainda é um resumo de como montar algo os valores eles são referências e precisam ser pesquisados baseado na, re na região aí que você tá eu não sei se vocês sabem mas atualmente o brasil ocupa o terceiro lugar no mercado mundial de cosméticos perfumaria e higiene e pessoal, e também o país que tem o maior crescimento de vendas no setor. Esse crescimento ele se dá por causa da nossa fama de ser um povo vaidoso e preocupado com a higiene, diferente de alguns outros países, não é mesmo? <risos> Olha, sabemos que o público-alvo de cosméticos sempre foram as mulheres, mas o cenário tem mudado muito. Cada vez mais os homens eles vêm se preocupando com, com os tratamentos de beleza, né? E as indústrias mais que espertas já comercializam produtos, especificamente para eles. Existe também o um mercado infantil com perfumes, hidratantes, óleos e até maquiagem e esmalte para menina pequena, viu? Que são todos apropriados para o uso. Sem falar dos produtos naturais, mas esse é assunto para outro vídeo, tá? Que com certeza eu vou gravar. Primeiro porque sou adepta, adoro um cosmético natural. E segundo porque na natureza a gente encontra praticamente tudo que a gente precisa. Num resumo geral, agrada gregos e troianos. <risos> Olha, antigamente as marcas mundiais, elas dominavam tudo, mas hoje o cenário mudou. Elas enfrentam a concorrência de grandes empresas nacionais e também de pequenos fabricantes, especializados em alguns segmentos que somos nós os empreendedores. Como existem cosméticos para todos os bolsos, desde a classe média até as reconas e os recões aí do pedaço, a localização vai depender de qual público você pretende atingir e quanto dispõe para investir. Você precisa ficar atento à concorrência quando escolhe um ponto. Precisa ter movimentação de pessoas, comércios essenciais nas proximidades. O que quer dizer isso, Josi, comércio essencial? <risos> Bom, é um termo que eu acabei de inventar, na verdade. Se é que ainda não existe, tá? O que eu quero dizer é ter comércio onde as pessoas precisam comprar algo, como farmácia, mercadinhos, panificadoras. Esse tipo de comércio quase que obriga as pessoas a entrarem, não é mesmo? Quem fica sem o pãozinho ou sem o remédio, shampoo, coisa assim. E aí você me pergunta, tá Josi, mas uma farmácia é minha Depende. Se for uma farmácia de bairro, você consegue competir com os preços. Agora, se for uma farmácia de rede, aí eu te, aí eu te digo que fica mais complicado. Porque elas compram em grande quantidade. Para abastecer várias lojas. Mas ainda assim, não é tão perigoso não, tá? Para o seu negócio. Porque muita coisa que você vai ter, a farmácia não comercializa. Sobre a estrutura. Vamos falar de uma loja de 50 metros quadrados? Que será dividida em três ambientes. Vendas. Administração. depósito e dependendo do tipo de produto e cliente que você tiver, uma área para demonstração. Com relação ao formato da loja, é bom que seja um ambiente com espaço para que o cliente circule sem ficar se esbarrando nos produtos ou correr o risco de quebrar. Porque eu vou te falar, viu? Não tem coisa mais chata do que entrar numa loja apertada e cheio de aviso de que se quebrar algo terá que pagar. Eu saio correndo de lugar assim, viu? Cuide da iluminação. Quanto mais iluminação natural, melhor para a economia. Mas se não For possível, capriche nas lâmpadas. Lugares escuros deixam o cliente desconfortado e ele sai da loja sem levar nada. Você pode começar a loja com quatro funcionários, sendo dois vendedores, um caixa e um esteticista, caso tenha aquele espaço né, para demonstração que eu falei lá na frente. Procure capacitar a sua equipe participando de eventos que normalmente as representantes de cosméticos oferecem. É importante que as vendedoras né, ou os vendedores saibam responder dúvidas dúvidas dos produtos e oferecer outros que complementem aquele que o cliente está levando. Já você empreendedor? Precisa participar das feiras de beleza, viu? Para ver o que, que anda acontecendo no mercado e trazer sempre novidades. Olha, eu não vou falar tintim por tintim os valores que você precisa né, de equipamento, mas para uma loja desse porte, você vai precisar de pelo menos 82 mil. Contando já os equipamentos, o estoque, a abertura da empresa e o capital de giro. Em geral, o que uma loja pode comercializar são higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. Na higiene pessoal, nós temos sabonetes, produtos para higiene, né? Oral, desodorantes, absorventes higiênicos, produtos para barbear, fralda descartável, talco, produtos para higiene capilar e vários outros. Já na categoria de cosméticos, nós temos tintas e produtos para tratamento de cabelo, fixadores e modeladores, maquiagem, protetor solar, cremes e loções para pele, né? produtos para depilação também. Já na perfumaria, nós temos perfumes, colônias, essências, águas de cheiro, etc. E também não podemos esquecer dos esmaltes, acetona, algodão, pentes, escovas e produtos como secadores de cabelo. Então, gente, a variedade é bem grande. O empreendedor precisa entender que como a concorrência é grande, ele precisa ter diferenciais que façam o cliente retornar, como bom atendimento, simpatia, preocupação boa explicação do produto. E para que o seu negócio se torne diferente, existem algumas coisas que você pode fazer para que isso aconteça. Fazer parceria com profissionais da beleza, blogueiras, influenciadores que possam utilizar os seus produtos e mencionar a sua empresa né em seus canais. Pode dispor de um espaço para que essas profissionais façam pequenos trabalhos dentro da sua loja, como maquiagem, unha decorada, limpeza facial. Para ser atrativo, você pode liberar o espaço e o produto para demonstração a profissional leva a cliente dela que posteriormente pode vir a se tornar a sua cliente também né você pode aproveitar para fazer pequenos vídeos e fotos desses momentos e colocar nas suas redes sociais isso vai atrair bastante gente você pode segmentar a sua loja tendo produtos específicos para mulheres com cabelos cacheados para homens com cabelos grisalhos jovens que procuram produtos que deixem seus cabelos alinhados na moda tudo vai depender da sua visão empreendedora Quanto à divulgação, além de uma rede social bem organizada como Facebook e Instagram, pelo menos, você pode fazer parceria com academias e clínicas de estética, oferecendo dias da beleza, onde você oferece o produto e o parceiro utiliza nas clientes, falando da sua loja. Sempre falando da sua loja. Mas não esqueça que sempre que você fizer coisas assim, precisa solicitar material de divulgação, como foto, vídeo, né, e pedir que eles vinculem o nome da loja nas suas postagens. Porque assim você alcança cliente que ainda não está na sua base. Trabalhe a divulgação com folders, publicações patrocinadas, cartões fidelidade. Se você tiver condições de anunciar em jornal local, é bem interessante. Procure fazer um cadastro de clientes onde você possa enviar recadinhos quando tiver perto de acabar o produto que ele comprou, né? Ou enviar novidade. E você, empreendedor, precisa estar tá de olho sempre na loja, pois o ditado que diz que o olho do dono é que engorda o gado é a mais pura verdade. Espero que tenham gostado do vídeo. Quanto aos fornecedores, precisa procurar na internet, tá? Onde localizá-los. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like aqui se você gostou desse vídeo. Me siga nas redes sociais. E fique de olho aí no nosso e-book 50 formas de empreender. Logo, logo ele tá aí no ar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!